E aí, seus lindinhos, tudo beleza aí? Todos bem, graças a Deus? Estamos aí para mais um vídeo do nosso querido e amado canal, hein? Faz tempo que a gente não grava um videozinho, hein? Na verdade, eu não estava tendo muito tempo. Quem acompanha nosso Instagram lá viu que eu tive uns problemas de máquina, essas coisas. Então, atrasou um pouquinho meus trampos não consegui mexer nos meus carros, fechou? Mas, esses dias atrás, ó, o que eu fiz, ó, Abafador de inox para mim colocar no meu carro novo aí. O Voyage Vulgo Profeta E aí o pessoal do Instagram lá Gostaram bastante Pedido para gravar um vídeo Como eu vou colocar dois desse daqui Dois abafador Então vou gravar o segundo, certo? É bem simples Deixa eu reposicionar a câmera aqui Peraí. aí <risos> Olha só então aqui, ó Comprei um tubo de 4 polegadas 4 polegadas Eu tô fazendo na medida que eu quero pro carro, tá? Esse aqui tem Só um minutinho Ó 35 centímetros, tá? Ele tem O que que eu fiz? A interna dele aqui, ó vai ser de duas polegadas. Aí no caso, como o meu escapamento inteiro vai ser de duas, no caso aí fica a critério de cada um. Quem for fazer de turbo aí, quiser fazer esse tubo aqui de dentro de três ou de duas e meia, aí fica a critério de cada um. Que esse aqui vai aqui dentro, ó, certo? Ó, coloquei aqui, medi, ele vai ficar aqui assim, ó, uma pontinha de cada lado para fora. Aí eu dei um espacinho, fiz a marcação. E a cada um centímetro eu fiz um furo Todos esses furos aqui eu fiz na furadeira, tá? Para traçar uma linha reta Já tem vídeo no canal lá do Kate, Ó Você cata uma cantoneira assim, ó E eu tracei uma linha reta aqui, ó Traça a linha aqui E aí, daqui pra cá, ó, um centímetro, ó Cada um centímetro você vai traçando uma linha, ó Tal, tal Daqui, aqui ele tem um centímetro Daqui, aqui ele tem um centímetro Aí fui riscando, marcando Depois vim com a furadeira, fui furando tudo Usei uma broca aqui de 4 milímetros, tá? Então é isso Aí as, Os bocal aqui, o que, que eu fiz? Catei ah, uma chapa de inox Coloquei o tubo de 4 em cima dela Marquei Beleza, aí tive esse furo aqui, o, o, a bola para tapar aqui, a de dentro foi a mesma coisa, ó, vim de, de dois, coloquei em cima, marquei e furei, tem vídeo no canal também ensinando como fazer esses furos, tanto furadinho, quanto com a lixadeira, com a lixadeira você cata um disco menorzinho assim, ó, de preferência até menor, porque se você cata o um disco muito grande Assim, um disco novo Você não consegue fazer essa volta direitinho, sabe? Então tem que ser um disquinho pequenininho Quanto menor, melhor Ó, eu guardo tudo aqui, ó Pra quando eu quero fazer furinho assim, ó Tá vendo? Eu guardo tudo Aí eu coloco aqui, ó pá, Na lixadeira E aí eu consigo fazer a voltinha aqui, ó Vou na moralzinha, cortando Aí venho do outro lado também, às vezes Quando precisa eu venho do outro lado E corto do outro lado também, fechou? Então pra fazer furinha assim, ó De duas polegadas, essas coisas Ou até mesmo esse grandão Você vem com esse disquinho mais pequenininho assim, ó Se vocês vier com esses grandão aqui É bem, bem mais complicado, tá? Bem mais difícil Quando chega assim pequenininho não joga fora não Dá pra usar ainda Certo? Dei acabamento, tal Aí isso aqui, ó Fui desbastando ele Até ele encaixar aqui ó. Tá vendo? Ele vai, ele vai entrar forçadinho aqui mesmo Ó A intenção dele é Que ele entre forçado mesmo Aí, ó. tá vendo esse pozinho branco que caiu aqui ó deixa eu ver se tá pegando legalzinho ó esse pó branco esse pó branco é o que conforme eu fiz o furo aqui fica a rebarba aqui do lado de dentro ó aqui dentro vai ficar toda a rebarba dos furos o que que eu fiz cadê minha ferramenta de precisão tá aqui ó comprei um rebolinho desses de pedra Emendei uns pedacinhos de ferro nele. E com a furadeira eu vim aqui, ó, dando acabamento em tudo, ó. Aqui dentro, ó, tá tudo lisinho. Por fora aqui eu vim na lixadeira mesmo. Mas aqui por dentro, ó, fiz essa ferramenta de precisão aqui. E vim aqui, ó. Dei acabamento em tudo aqui dentro, tá? Dos dois lados, ó. Não pode ficar aquelas rebarbona aqui, não. Fechou? Então é isso. Ó, tá vendo? Só ir alinhando aqui, ó. Mais ou menos no olho mesmo. Ó, tá vendo? Deixei um pequenininho espaço aqui até chegar nos furos. E essa parte aqui é que vai sobrar pra fora. No caso, ó, é assim. Só pra vocês entenderem, ó. No caso, é essa parte aqui que sai pra fora, ó. Tá vendo? É essa. Essa é a nossa meta, ó. Chegar aqui. Certo? Aí agora o que que eu faço aqui? Eu dou um pingo de solda aqui em cada canto. Eu venho aqui, coloco ele aqui, travo ele aqui, soldo, solda, dá uns quatro pontos de solda. O que que vai fazer? Vai vir aqui do mesmo jeito do outro lado. Antes de soldar isso aqui, tem que enfiar a manta aqui dentro, ó. Mas vamos lá, eu vou fazer essa parte aqui, ó Vou soldar aqui e depois a gente vem pra fazer esse lado aqui Fechou? Segura aí Ó, pessoal Então vamos lá, já travei ele aqui, tá vendo, ó Dei quatro pinguinhos de solda aqui Tal Aqui, ó, travei aqui Agora eu vou fechar tudinho de solda aqui, tá bom? olha só, pessoal Terminei de soldar aqui, tá? Ó. Lembrando que é na soldinha elétrica, tá? Na inversora, ó. Esses caroços que ficou maior ali, ó. Que dali, por exemplo, ó. Porque na emenda de uma pra outra, ficou um buraco, eu fui lá e dei uma preenchida. Mas depois eu dou um acabamento, já era. Ó. Aqui também, no acabamentinho, ó. Como é que ela vai ficar depois. Ó, isso aqui também foi feito na elétrica, tá? Tem muitos aí que pode não acreditar, mas foi. Tá vendo? Ó. Tudinho. Naquela máquina ali, ó. Que a CS Ferramentas me presenteou. Certo? Ó. Outra coisa também. Não se assuste com os primeiros resultados de solda, tá? Pessoal, agora dando continuidade. Quem me passou essa dica foi o meu amigo lá da Imperium Inox do Rio de Janeiro. Perguntei para várias pessoas. Ninguém quis me falar o que era usado. Mas ele me passou. Obrigado aí pela dica. Lã de rocha. Pode ser lã de vidro também. Mas ele falou que preferiu usar lã de rocha. Eu paguei 52 reais ou 56 reais no Mercado Livre. Naquele pacotão. Para um abafador desse aqui... Eu acho que dá pra fazer uns Dois, três, tranquilo, tá? E aí ele deu a dica de enrolar Aqui assim, ó De torcer ele E ir enfiando ali dentro Ó, então, colocamos bastante O menino lá da Império Inox Deu a dica pra mim do que? Quanto mais você socar Mais abafado o som vai ficar Como eu não quero um negócio muito escandaloso Por isso que eu estou colocando dois Então por isso que eu soquei bastante O que, que eu vou fazer? Quando eu for montar no carro, eu vou gravar também E eu vou montar com um Se um ficar do meu agrado, do jeito que eu quero eu deixo um, mas se eu achar que tá escandaloso, aí eu faço dois. Fechou? Então agora é só a gente colocar a outra tampinha aqui, <risos> coloca outra tampinha, solda do mesmo jeito que soldou aquele e tá pronto. É isso. A intenção é que ele fique assim, ó. Depois só vim dar um acabamento. Para quem quer saber como que dá esse tipo de polimento, acabamento, tem vídeo no canal também. Polimento da turbina. É o mesmo processo que eu risco, que eu lixo tal. pá. Ah, pessoal, esqueci de falar uma coisa: quanto foi gasto para fazer isso, certo? Ó, tubo de 3 polegadas, é esse tamanho eu gastei 60 reais. Que como ele é por peso, certo? O de dentro eu tinha, então vamos colocar aí coisa de 20 reais, porque é de 2 polegadas, é bem pequenininha. Isso aqui também eu tinha. A manta 56 reais. Eu consigo fazer três, então façam as contas aí. Só dessas coisinhas, vamos dizer que foi 80 reais, né? Estourando 80 reais. É isso, fechou? Não sei quanto custa um desse na internet, porque eu também nem pesquisei. Mas na minha opinião, ficou bem baratinho. Vai <risos> Tu com a cara preta? Não Tudo preto que eu tava fazendo o polimento ali Então finalizado o escapamento, certo? Então, mas só mostrando pra vocês o barulho Ainda não tá 100% finalizado 98% Só falta passar um siliconinho ali na junção Da parte do abafador traseiro ali É coisinha simples Mas porque eu ainda vou arrancar essa parte de trás Pra polir Depois eu monto finalizadinho Fechou? Espero aí que tenha gostado Vou dar uma aceleradinha ali, pessoal Venha, ó Barulho. <risos> Ficou exatamente o jeito que eu queria, exatamente. Um som, um barulho, não escandaloso, mas um ronquinho grosso. Adorei.